Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao Clube dos Empreendedores. Se você está buscando um canal bem interessante, com um conteúdo bem legal sobre empreendedorismo, então você está no lugar certo. Porque aqui nós temos vídeos toda semana e nas quintas-feiras eu venho aqui e faço uma live com vocês para tirar todas as dúvidas, para bater um papo, para saber como que vocês estão... <risos> Espero que vocês gostem. Compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê like e deixe um comentário sobre os assuntos que você quer que eu fale aqui, porque eu vou trazer esses assuntos para vocês, tá bom? Me siga também no Instagram, que é @josianeamorim_oficial. Lá no Instagram, eu posto vários stories bem interessantes com relação ao mundo do empreendedorismo. Só que ele só fica 24 horas. Então, se você não tá lá, você acaba perdendo esse conteúdo que é precioso. Nós temos consultoria no canal, então se você precisa de ajuda para poder montar a sua empresa, entre em contato com a gente através do site que eu vou deixar aqui no box de informações. E também aproveite e dê uma conferida nos nossos e-books, tem bastante coisa interessante lá, tá bom? Tá no site também na guia e-books. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal mais empreendedor do Brasil. <risos>